Uma, como os cientistas acham, mas, dizendo quantas calorias aquilo produz e, e não sei o que mais. Então, a partir do momento que nós, sab nós sabemos que tudo é espírito, então, o que eu ia comentar sobre o alimento, na verdade, é esse aspecto aí. É quando a pessoa for se alimentar, seja qual for o tipo de alimento que ela estiver consumindo, para ela perceber antes de se alimentar, que é espírito aquilo. Então, ela vai voltar primeiro para ela comer os alimentos em casa. Né? mas comprar dinheiro para outras coisas, né? inclusive para divulgar a verdade. Porque né? as pessoas comem umas 10 ou 15 vezes mais do que é necessitam. Entendeu? É. O que, o que acontece é que essa maneira de. Isso não tem a ver de Jesus pegar o pão e falar que era é o corpo dele? Ah, tem ou não tem, né? Porque. O... Mas ele falou. Não, quando ele dizia eu sou o pão da vida, ele está dizendo o eu. Não, nosso. Ele, naquela última cena. Então eu sei, mas não é bem o corpo dele, né? É o nosso. Isso é o meu o corpo. É o nosso corpo. O nosso corpo, esse corpo que eu estava falando, é o real, o nosso que está é manifestado aqui, ele não é um corpo mutável. Não, porque, embora emagrece, embora emagrece. não é um corpo que engorda, emagrece, engorda e emagrece. Não acontece isso. Isso é uma visão errônea do nosso corpo. Estou dizendo aqui: se sumir na sombra do papel, não some na manifestação. Se, se sumir essa figura humana, minha, o meu corpo não some daqui. Esse corpo que eu tenho, ele é imutável. Essa é a forma espiritual. Tá? Então, quando a gente está no dia a dia, a gente, o que, que a gente faz? a gente pegar um alimento comendo, ciente que aquilo espírito, que vai, ser, vai é, nos deixar nutridos na, na, na forma que deve, dentro do equilíbrio, nós vamos estar comendo tanto que eu é preciso e a pessoa não vai sentir fome. se uma vez eu assisti um filme, é. que de vez em quando ele me vem à cabeça, é. de um francês que foi deportado, prisioneiro, por uma ilha, é. e que ele ficava sem comer mesmo, Sim. mas ele, ele, ele falava, não, eu vou sair daqui e provar que eu sou inocente. Sim. Como é que chama aquele filme? Papiônica. Papiônica. Papiônica. Papiônica. Ele comia, por exemplo, uma sementinha num dia, um pedacinho de coco no outro dia. Mas a, a vontade dele de viver para sair de lá e provar inocência dela, a inocência dele era tamanha que ele tinha energia e continuou vivendo. É um filme impressionante as coisinhas, e ele, cadê o Comia, assim, por exemplo, uma lagarta, uma lagarta que passava e cheia uma lagarta. Hum. E, e conseguiu que eu vi, quer dizer, que... então, tem, tem aquela, aquela, uma, uma, uma tereza, né? não é? Tem tanta mágica. mala né? Nelma. Nelma, nunca Nelma. Nelma. Muito acima de quem eu trouxe uma hóstia. Uma hóstia, diariamente, quando uma pessoa faz algo é. contua, em, em, em, em termos de aparência, a pessoa consegue algo, significa aquilo que a pessoa fez, todo mundo é capaz de fazer. O universo é o mesmo para todos. O que Jesus falou, né? Farei as obras que eu faço, maior do que essa. É. é tema de conhecimento das coisas. Só que eu, eu, eu posso colocar coisas desde o absoluto. Eu, eu não meço é, conscientização espiritual de ninguém. Eu quero falar com a pessoa, aquela pessoa lá, é, é mais evoluída que aquela outra. Aqui anda sobre as águas, aquela lá ainda afunda, por exemplo. Porque isso aí são crenças dentro do, do plano visível. Por exemplo, um discípulo que Jesus andou sobre as águas, ele mandou o outro andar, andou um pouco e afundou. Por que andou um pouco? Porque teve uma fé naquilo. Eu não, essa fé eu não chama de despertar espiritual, sabe? O despertar espiritual é, é isso que nós estamos passando aqui através do ultimato, que esse universo que nós estamos aqui, este é mesmo aqui, ele é imutável, nós estamos sempre dentro dele. Nós somos seres dentro de um universo perfeito, já perfeitos. Não tem nada a ver com demonstrações dentro da aparência. Isso é que Jesus colocou que virão aqueles e enganarão a muitos, sabe, os tais falsos profetas. Vamos tá? supor, eu chego aqui e falo isso, tudo que eu falei aqui. Né? Aí nós saímos pela rua e tem um lago aí, eu vou andar em cima da, da, do lago e eu lá, tá lá. Aí, amanhã alguém encontra um, outra pessoa, tem assim, um mestre, aí, não sei aonde, que anda sobre as águas, não sei o quê. Tá? Aí, a pessoa vai lá, ou, ouve aquele cara falar, o lago lá ele pega esse e anda em cima das águas né? E fala que isso que eu falei aqui não é assim. o que eu quero dizer? Então, o que a pessoa vai... o que a mente humana faz? Ela vai acreditar no que? Vai acreditar naquilo que ele demonstrou andar sobre as águas. Ele ainda pode falar assim ó, anda sobre as águas que nem Jesus Cristo andou. E anda mesmo. Aí eu chego e falo que esse é esse aqui e eu afundo nas águas. Em quem vocês vão acreditar? Entende? Por que que ele falou lá que virão os falsos profetas e enganarão até os escolhidos? Porque a mensagem do Cristo não tem nada a ver com o mundo visível. Tem nada a ver. Tá? Se tivesse a, a ver, como quando ele disse lá, farei as obras que eu faço, farei maiores do que essa. Aí tá? é, as pessoas não mostram as pessoas fazendo. Faz dois mil anos que ele esteve aqui e não apareceram essas pessoas fazendo as obras que ele fez e maiores do que essas. Alguém já viu? Não aparece, sabe por que não aparece? Porque essas obras já estão feitas. Tem um capítulo aqui que chama Maiores Obras. Né? Ela colocou última. É uma, a, só existe um ser, um, fazendo as obras. Não é o Darcio, não é o Jesus, não é o Elias, não é o João, não é o Pedro. Só existe um fazendo as obras. Esse um é o tal Eu Universal. Ou nós nos identificamos com essa existência real e descobrimos quem somos dentro dela, né? ou nós ficamos o quê? A mercê das crenças do mundo, nas quais estão incluídos esses profetas aí. Entende? Porque qual é o objetivo desse, desse pessoal que faz demonstração pessoal? Se eu estou falando isso aqui, eu não estou dizendo para quem está aqui. Para quem está aqui saber o que pode acontecer com outros conhecidos deles, né, que eu já estou sabendo o que tem por aí. Tá? Vai acontecer mesmo. Tá? Então, a pessoa, é, uma pessoa, por exemplo, que tem interesse em ter seguidores por qualquer motivo, quando tá? Jesus falou assim, ó, um só é o vosso mestre. É o único é o mestre. Nós todos já sabemos qual é esse mestre esse mestre, está dentro de nós se ele for encontrado aí, está tudo bem se ele não for encontrado aí qualquer um lá fora seja ele qual for, ele está sendo o anticristo quando eu, eu quando eu, eu trago todas essas mensagens aqui enquanto ficar nesse campo aqui eu estou sendo o quê? o anticristo aqui porque a pessoa está tudo voltado para cá. Tudo voltado para cá. Lugar errado. Tudo olhando para mim aqui, ó. Eu, eu tinha que estar olhando para onde? Está dentro de mim. Tá? Por que eu faço poucos encontros? Ah, que ninguém entendia no começo, até hoje talvez não. Não. a pessoa não entende. Porque eu estou tapiando as pessoas, as pessoas estão se tapeando e eu também estou me tapeando. Está todo mundo na ilusão. Vou ah, encarar como deve. Tá? O que eu tenho que estar fazendo? o tal segue Segmitu, eu estou quietinho, conscientizando, ou percebendo, ou reconhecendo a luz que eu sou, deixando a luz brilhar, né? e essa luz brilhando, vai permitir o que? Esse tipo de encontro, que não vou dizer que não deve existir, que isso aí é obra de satanás, não isso estou falando, estou falando que não é aí que deve ser presa a atenção, eu sempre preciso daquela parte do outro do, do, do, do, do, do tempo budista, que é o dedo grande lá falando, olhe, não olhe para o dedo olhe para onde ele aponta né? então isso aqui nós reforçamos o quê? princípios espirituais universais eles valem para mim, valem para Jesus Cristo valem para todas as pessoas que estão aqui quando a pessoa está de posse deles ela vai trabalhar consigo própria aí sim a coisa começou a funcionar é só aí que funciona Pronto. então não lembro no começo porque eu é, sempre explicava essa questão dos encontros, né? Sempre falei isso daí. Ah, é bom ter muitos encontros, é bom ter muitos encontros. Se a gente, a gente fala que vai ter uma semana que vem, a pessoa vai esperar o próximo semana que vem, olhando lá fora para ver. Tá? Se não tem a semana que vem, vai olhar. É onde tem que olhar. Tá? Bom, vou fazer a meditação. Os foguetinhos, estou fazendo assim. O artista deve Thank you.